Conhecer em detalhes tudo sobre a nova carta do Clash Royale, o Golem de Elixir Que traz uma surpresinha, então se liga só E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e, galera. é o seguinte, hoje você vai conhecer tudo oficialmente sobre o Golem de Elixir Você já tá vendo aqui no meu deck e eu vou trazer todas as informações pra você E jogar com ela pra você ver como é esta carta Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada aí na carta Golem de Elixir, uma carta rara tipo tropa, ela divide-se em dois Golemitas de Elixir ao ser destruído. Aí tudo normal, que por sua vez divide-se em duas bolhas sencientes ao serem derrotadas. Bom, e agora vem a doideira, a surpresinha. Ao serem destruídas, cada bolha concede uma unidade de Elixir para o seu oponente, para o seu oponente. Bom, é isso, você vai dar 2 de Elixir pro seu oponente a cada golem de Elixir que seja destruído por ele. Ou seja, é complicado, você tem que pensar muito bem se você quer correr esse risco e dar Elixir pro seu adversário. Bom, aí você fala, pô, mas Bruno, por que eu vou usar uma carta que dá Elixir pro meu adversário? Bom, ela é muito forte, ela tem aqui ó, 2048 de vida no nível máximo e aqui no nível de torneio ela tem 1408, né? Ela é muito forte Realmente. Bom, ela tem aí a possibilidade do golemita... Ó, o oh, golemita de Elixir tem aqui, também tem os pontos de vida dele, também é metade, de, realmente metade da vida do, do, golem, do golem de Elixir. E a diferença, o que que... Qual é o intuito dele? Bom, dá uma olhada no golem de gelo como ele é. Ele no nível máximo, ele tem aí 1446 de vida, no nível de torneio 994. Então ele tem muito... Muito mais vida do que o golem normal, do que o golem de gelo Agora o golem no normal tem 6.100 de vida e 4.200 de, de vida no nível de torneio Então ele é muito forte realmente Mas como o golem de elixir ele é mais leve, mas tem, custa 3 Muita gente pode querer utilizar ele, pode dar pra utilizar para derrubar uma torre por exemplo Ele pode servir como um bom tanque Pra no tudo ou nada, né? Você vai e derruba realmente. Agora vamos dar uma olhada jogando com ele. Isso mesmo, vamos jogar com ele na prática. Eu tô aqui com a minha conta no celular e uma conta também no iPad. Então, na conta do desenvolvedor que a Supercell me deu. Bom, vamos lá então, vamos aceitar aqui a batalha e vamos ver como ele é na prática. É isso, já estamos aqui dentro do jogo e agora chegou a hora de conhecer o Golem de Elixir, galera. Bom, vamos lá então, vou, dar, vou soltar aqui meu zapão, vou dar aquela fúria, aquela, meter aquela fúria aqui pra poder rodar o deck E agora, deem uma olhada na diferença, a gente vai ver a diferença do que tá rolando Bom, golem de gelo tá aqui ó, golem de gelo e aí atrás o corredor né galera Bom, vamos ver ali como vai ser ó, o golem de gelo vai tomar ali, vai dar todo o dano, vai ficar tranquilo, vai conseguir ficar ali ó até que ele dê o dano, ó. Até 1.300 de vida na torre Ele tava vivo, vivão, tomando dano E aí sim, o corredor veio para cima da, da torre para destruir ela Então, deu até 1.400 ali de vida Ele ficou vivaço Agora vamos fazer o mesmo teste Utilizando o Golem de Elixir Vamos lá então, agora o teste com o Golem de Elixir Já botei aqui o Golem de Elixir Ele já vai indo Olha o tamanho do Golem de Elixir ele vai tomar ali o dano daquela torre da princesinha ali Batendo de buenas, tá tranquilão Vai dando dano no seu corredor, tranquilaço Tá ali, ó, ainda gera ali dano na torre também Vai batendo, e aí, meu amigo, leva tranquilão aquela torre Olha que beleza, ele faz uma bela do, mar, um belo do escudo ali pro golem Ainda gera golemitas que vão lá pra torre Vão bater também, estão lá batendo, ó e aí, vão estourando ali, ó. olha o que acontece, hein? Meu Deus do céu, ó. tem quatro bolas ali. Cada bola que é estourada, vamos ver ó lá, um de elixir. Mais elixir agora, mais um de elixir. Cada uma dá um de elixir, são quatro de elixir, não é dois, é quatro de elixir. Cada bolha dá um de elixir, meu Deus do céu, olha que nível chegamos. Agora vamos dar uma olhada, o inverso Vamos fazer o nosso adversário, vamos destruir o golem de elixir dele E vamos ver se nosso elixir sobe também Vamos lá então, já botei aqui na tela Vamos lá, vai vir pra cima de mim Vamos ter que tentar ajudar a torre a destruir E vamos ver se vai funcionar realmente Se a gente vai conseguir ter mais elixir Ó, Que beleza, vamos, vamos botar tudo aqui que tem que fazer Não tem muito o que fazer, né? Eu quero pelo menos gastar o meu elixir Pra poder conseguir ficar sem elixir nenhum e ver se sim, a gente ganha elixir de acordo com a, o estouro das bolhas do elixir ali Então vai tomando dano, vai estourando ali a bolinha Já tem mais uma bolha também Vamos gastar o nosso elixir aqui pra ver Ó, a gente tá zerado por enquanto Vamos lá, ó Já bateu, já subiu uma ali também Vamos colocar mais um aqui pra poder ver se sobe aí mais de novo ó, Tá com um, dois Olha como vai subindo, olha como vai subindo quando a gente estoura ali, ó Vai subindo rapidinho o nosso elixir porque sim estourou agora olha ali ó vamos ver vamos ver agora no contrário ali ó, a mosqueteira batendo para vocês verem a animação das bolhas que são giradas depois que os golemitas estouram então o golem bate na torre os golemitas batem na torre e depois a gente aí sim pode dar problema porque aí você dá quatro deles para o seu adversário é absurdo rapaziada bom é muito doido, o golem de elixir realmente tá demais, ó Vou colocar aqui de novo na tela pra vocês verem que tá realmente muito bonito o golem de elixir Olha que top que tá essa carta e ela tá realmente muito forte, hein Meu amigo, ó, vou botar até do outro lado ali, ó, pra gente ver as duas na tela Vou botar aqui a fúria pra ver se dá pra chegar ali, vamos ver quanto que ela vai bater ali, ó Olha isso, ó, ó meu amigo, 200 de dano por batida, mais ou menos Quase 200 de dano por batida É muita coisa Vamos clonar ali, ó Agora, 2, 4 Meu Deus do céu, olha isso aí Vamos ver, que doideira Vou botar minha, minha mosqueteira aqui A gente vai ver como vai ser Se vai estourando bolhas e vai gerando muito, ó 1, um, Olha quanto elixir vai gerando, ó 2, mais um, mais um. Olha quanto elixir a gente vai gerando pro nosso adversário É um perigo se você usar o clone, você pode piorar sua situação Então não utilize o clone no seu golem de elixir Não cabe nisso Bom, é isso galera Esse é um pouquinho aí do novo golem de elixir Boa, ruim, controversa E aí você, acha que cabe em alguma estratégia? Acha que vira em alguma estratégia? Comenta aqui qual o deck você acha que pode caber aí O no nosso golem de elixir E se você curtiu essa carta, é claro Beleza? Então é isso, manos. Muito obrigado a todos. E ó, fiquem ligados, tem muita novidade pra chegar. Se liga só, porque aqui no canal eu trago tudo antes de todo mundo com o aplicativo desenvolvedor. Tamo junto, galera. É nóis. Muito obrigado. Um abraço. Falou. Fui! Ouvi dizer que quem curte e se inscreve, se sai melhor nas batalhas. É, eu é sou boato. Inscreva-se. Inscreva-se.